Que lançar a The Carry aqui, velho. Vou ter que lançar o Ezzinho com a build nova, será? Vai ter que ser. Não vai ter jeito. Tô contra galho, é galho. É galho? Rumble? A matchup é bom pro Rumble no começo, mano. E depois parece que tá no começo. Vamos embora. Vamos de gameplay, hein, velho. Vai ter uma galerinha aqui level. 3 na minha lane, level 2, não, né? Não é possível. Não acontece isso nos meus jogos. Galera, nem me campa, pô. Se uhum. o toma dano, o shieldzinho do, do buraco é embaçado. game, mano. Fala pra tu. É bem forte. Valeu, amigão. Você é um amigo. Boa, deu aquela maciada já. Daquele jeitão. Já uta tá atrás, como? Você está preso. Jogos mortais, amigão. É jogos mortais jogos mortais. Ah, nem clicou. Mano, o galho tá seis. Vai dar merda, vai dar merda. Eu tô avisando antes. Mas não custa tentar, né, mano? Vou morrer também, p... pariu. Ah, mano. Morreu todo mundo. Ok, por essa merda eu não esperava Tamanha merda eu não esperava Esperava um, pô, um troncinho pequeno, velho Aí, pô, foi um... uma puta bosta que deu Eita, Leoninha, você vai de mamância. Ai, ah, o okay, não morreu ali, velho Ah, vamos pegar esse maluco, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Morre, desgraça Tem é um chato, mano Tudo bem legalzinho pra Rise até, né, velho Speedzinho que dá Obrigado pela mensagem, mas não vai aparecer é, O que tá bugado é meu Ah, o que tá bugado é o meu OBS Não né, a mensagem Ah, mano. Que dano foi esse, velho? O cara foi buscar a avó dele no Karatê, mano. No meio do jogo, cara. No meio da gameplay, mano. Será que a gente tá surrender? É a gente tá com menos um? Voltou. Ah! Oh, deu nem reconectado no bagulho, velho. E o cara já chegou... Porra, galudão ali. Que isso? Não, esse cara que acaba o jogo rápido, certeza. Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda. Olha o tiro do Rambo, moleque. Fica vendo como ela, como ela entra. Ele não foi ativar o script Se fá mesmo, porque o cara foi bem confiante ali, hein, mano. O cara tá bem confiante na play. O cara me lascou um TP. Olha como ele vai, olha como ele chega. Mano, Nair é muito roubado, né, cara? Eu tô achando o Nar muito forte, mano. Meu Deus. Meu Deus, família. Desce agora, Nar. Meu Deus, perdemos o Drake. Pariu, meu... Que pariu, perdemos o Drake, perdemos o jo Ah, não tinha visto isso, velho. Tem que lutar, tem que lutar, amigos. Nossa, a situação não tá das melhores aqui, mano. Tem dano, não tem dano pra matar os caras. Trocamos de lado do mapa. Beleza. Mano, os caras estão no chase ainda, velho. Desde a hora do Drake. O resto... Aí é, o cara foi inocente mano, o cara vai ser deles agora Não vai ter como, NTC, velho, não tem como, vai dar merda isso aqui Ai, essa boneco do capeta o narzinho, o kaita e kaita, foi pra cima, pra frente. Vamos, vamos, é incrível. Vamos, vamos. Vamos. Bravo, bravo, bravo. O Kais tá matando todo mundo V1, velho. Perdemos esse pá. O Kais tá dando muito pick-off nos caras, mano. Acabou esse pá. Tem como não. Opa, Kinder né, de vivo. Defende, defende, vai ter o Drake agora. Que isso, o ficou louco, o ficou louco. Enlouqueceu, matou? Cuidado, Leona, não fica louca junta, ficou meio maluco um pouco, tá safe Leona é muito roubado, Olha essa porra, tá encando, velho Não faz nem sentido Mata! Essa p***, deixei pra cima do cara e Oh my Pega Ah, moleque, volta aqui Pronto, tá sem ult, a gente consegue dar GG GG, GG, GG, GG Caralho, que engage o Narzinho, o Narzinho mandando muito, velho Vamos tentar? Tentar não, é GG, velho, certeza Narzinho fez a good, mano Meu Deus, o cara vai queimar todo mundo Mano, esqueci que a gente tinha ult do Kindred, velho. Nossa, a gente tinha ult da Kindred pra dar GG. Eu, a gente. Caralho, moleque. Era só dar GG, mano. Uh -huh.